Nos elos baixos, a Leona é mais temida Porque o puxão dela atravessa os minions A galera não sabe desviar No elo baixo, qualquer boneca é temido, né, amada? O problema não é a Leona ah, Definitivamente o problema não é a Leona Uh, é um Xeraf Sup, né? Eu posso mid, então O <risos> é meu de Lúcia é O meu Lucian dando 2 de dano Oh, Jesus Christ, é um Yasu hum, Eu nem sei o que counter era isso, velho é. Não tem muito o que fazer É um Yasu e a sua é forte contra Venger? Eu acho que vocês ainda não entenderam a parte de que... Eu não sou main mid, eu não jogo com todos os campeões, eu sou main sup, eu estou jogando na Smurf. Eu não sei jogar com a maioria dos campeões mid, e eu vou jogar com que eu me sinto safe, tipo... Eu, eu não tô entendendo qual é a vibe de vocês, tipo... Sério, eu não tô entendendo. É, que a barreira dele não, não para o meu stun, né? Tem isso aí também. Ele vai ficar voando entre os minions, ele vai tomar um stun na cara. Eu tô de exausto também. E eu vim aqui só pra... ficar safe de Lulu, a barreira dele para o Power Moth dela. A barreira do Yasu para? Uhum. Que que é isso, mano? Oh. Não! Ah, eu... Oh. Ah, eu... Eu flechei na, no bagulho dele, eu achei que ele ia jogar pra baixo e não pra cima. Eu trolei, eu trolei. Nossa, eu, eu não, me fudi não, muito, mano. Assim, o que foi? Não, ele não para de ir pra cima de mim. Ele tá na minha torre e ele tá me dando skill. É o Kong, né, amada? Nossa, mas o Kong não é forte, assim. Esse boneco é um dos bonecos que mais dá dano no jogo. Somente depois da, da mudança lá que fizeram nele. Né, ele dá muito dano, essa porra desse boneco aí. Nossa, uh. esse boneco é dali, né? Eu já tô triste, né Olha gente? até onde ele vem. É, é, é exatamente isso que esse boneco faz mesmo. Meu Deus do céu, o que, que é isso, mano? O que é isso? Olha, o cara não vai me deixar dar B. O que eu tô bom. jogando? O que, que é isso aqui? Eu tá tô valendo subindo. mil reais esse jogo? Eu tô subindo. Mano, sério, que estupidez. Ué, ela oh, não vai? Por que, que ela, ela, não foi? ela não foi? Fala, não entendi. Você sabe alguém que vende iguana? Sei, o meu vizinho vende uma. Ele vende várias. Mas eu te passo o contato dele. Obrigado de nada. Ah, é, aqui o Yasuo, ele... Sei lá, sei lá o que aconteceu. Ah, ele parou minha ult. Ele já tinha a porra da barreira de novo. Mano, essa barreira dele tem 3 segundos de cooldown, velho. Não é possível, mano. 3 segundinho. O Licinha ele tá aqui. Ele vai me dar dive. Mano... Eu dei TP pra evitar o desastre. Não, mas tipo, ele jogou o que pra quem, velho? Que foi isso? Sei lá. É player imbecil. É só mais um idiota jogando LOL. TP. Tá descer lá. Onde deu? Ah, no bot? Pode ficar. Sempre a mim! Ah, a minha Uchi não saiu. Nice. Pô de dinheiro a gente deu. Ah, só 200. Ai, é, foi só duzentos? Hum, não pegou meu W. Morri. Ele flechou o meu W. E vai ser muito difícil a gente ganhar isso aqui. Mas pelo menos a Vayne é late game. Dependendo da build que... Eu acho Boa. que nosso time inteiro é bem late game, mas o... É. O tá tão chutado que... É. Sei lá. Eu tô tentando jogar, mas o Okungu tá muito na minha frente. O Thresh tá de Conqueror. Que? Ah, ele errou a Rona, não é possível. Uhum. Ah! Uhum. Eu já vou embora Essa aqui. A tá um fire hoje. É, então. Uhum. Ah, mano. Com certeza, né? Uhum. Nice. <risos> <Muito>. <risos> Tem uma ult agora também. Eu não achei que eu ia parar na beirada da paredinha, não. Vou fazer Sonya Ai, de ai. grão em grão, até que a gente mata pro jogo uhum. Mas acho que eu sou mais fraco, assim Vou fazer tanque já Pegar meu blue Na realidade não vou não, que eu acho que eu não posso pegar É uma unidade ali. chegando O que essa vini tá fazendo? Ah, eu vou nascer ah, mano, que ninguém morre, cara Sim, eu vou nascer agora Tô chegando, não tô chegando Boa. A ali morreu aonde? Esse... Ela foi no Azure esse Nib off vai dar mais farm pra gente, se pá. Dá pra segurar um pouco ainda. É, a Vayne quer farmar em todos os lugares do mundo. Eu não sei o que, que essa Vene tem na cabeça, não. Ela quer farmar todos os lugares. Formou a jungle inteiro da Nidale e veio pegar top também. Boa. Fiz o que deu. But, a gente não faz o Baron? Acho que sem Vayne não, tô presa no Challenger sim, não aguento mais esse elo <risos> Devia ter um Challenger 2 pra eu poder ir pra lá né? E poke Já pegou Challenger, Hilga? Não, não, vai, né? não. Muita ah. gente entra na minha live achando que eu já peguei Challenger Só que não, nunca peguei Qual oh, que é o primeiro, é o Mestre ou o, Gr o Grão? Mestre, Grão Mestre, Challenger Já pegou o Grão Mestre? Já! Eu quase peguei Challenger, faltou 21 pontos Nossa Sim, eu perdi 20 seguidas depois <risos> eu ganhei uns 16 games seguidos, aí eu perdi 20. Ai, ah, eu não sei o que eu faço, eu vou fazer Rabadon, velho. Não vou fazer aquele outro item, não. Mano, eu queria muito um ward aqui. Onde? Onde o menino tá passando aqui? ali. É, porque tem muita gente, tinha muita gente da jungle. Olha essa Vayne, ela insiste na lane que eu tô, mano, que paia. É porque só tem aí pra farmar, ela vai lá e farma onde tem, entendeu? Mas aí é uma de carry bot com o Barão. up. Eu vou dar TP ou vou andando, que o Kong vai querer levar? Eu não sei, velho. Pararam, pararam. Não dá TP, não. Eu vou andando. É melhor você ficar, velho. Ele vai levar tudo. É. Não, eu acho que ele tá querendo ir também. Ah, o sheriff ficou pra... não sei por quê. Ele ficou com Deus. O que estão tá fazendo? Só fica aí O Kuri vai dar TP, eu acho, mas ele não tem ult <risos> Bom TP <TT. risos> <risos> <risos> Bom TP, <TT>, amigão <risos> Foi um bom TP. Mano, Boa, o Yasu dragão. e o Minho não fazem isso, não. O Yasu tem dois itens de Lifesteal, eles fazem esse barão, viu? Mano, corre lá. Corre lá, corre lá. Não, não, não, não tá não. tá, não. Eles faziam. Assim eles faziam. Muito fácil. É, se o Yasu quisesse... O Yasu tem dois itens de Lifesteal, velho. Eles faziam. Ah, foi um bom TP, vai. Não vou dizer que foi um TP ruim. Ah, pelo menos ele não morreu. Uhum. Eles iniciaram lá. A... Eu vou lá a pé. A tá. Vini tá a base, meu Deus. Ó, ah, tô aqui do seu lado. Tá. Tem uma ward aqui. Só tô tirando só. Tem, puxar, puxar tem que puxar o mid, tem que puxar o mid. Eles estão desesperados pra fazer esse barão. Uhum. Eu tenho exalt. Tem ult ainda, cuidado com ele. Tá, tá. Eu tanco esse cara. Ui, boa. Eu tenho no trash que, que eu queria que ele morresse rápido. Foi bom, tá? Eu tenho um gelinho ainda, mas eu tô ficando meio sem mana. Ó, oh, ele aí pra frente. Ah, tá com trash. Só leva, inibe e volta. Uhum. O xerife só morre, é porque ele é um xerife, né, gente? Ele é um xerife que dá a cara, não sei. É. Sabe, sabe Chihuahua que acha que é pitbull? Como uh -huh. isso. Nossa, se a gente pegar essa alma vai ser muito bom. Eu não tenho nenhum ward aqui, ó. <risos> Oi, galera. Tá, o Lee Sin. Ace tá <sos> Adeus, você vai dar TP? Posso dar, mas acho que não é GG isso não. É, Pode ser GG. Pode dar TP. Eu dou? N não, não, não, não, não. Tem que tirar o limiado ali sim. Pronto. Ó, oh, já usou a barreira. Tô focando o trash. Já assustou em mim. Tô tancando aqui. Ui! Ai, que pica! Boa! Boa. Dourada. Nossa ah, senhora, nossa. família. Nossa, que jogo difícil.